O CVV foi criado na década de 60 por um grupo de pessoas com o objetivo de fazer um trabalho social, um trabalho voluntário e aí o trabalho foi tomando o corpo que tem hoje, depois de 56 anos. Somos 2.400 voluntários em 95 postos espalhados pelo Brasil inteiro oferecendo apoio emocional nas 24 horas do dia, todos os dias sem exceção. O CVV ele propõe que e o que o CVV faz é, das pessoas que ligam para os voluntários, qualquer pessoa pode fazer. Ela é uma proposta em si simples, e, mas também não tão fácil de fazer. Mas é uma proposta interessante de a gente poder olhar o outro com outros olhos. Ou com todos os sentidos. Olhar com carinho, com amorosidade, com acolhimento, procurando não julgar, aceitar o outro quanto ele é, como ele é. Não interferir na conversa, deixar ele contar a história até o final. Não se preocupar muito em, em, em apontar caminhos ou dizer o que ele tem que fazer, porque muitas vezes a pessoa não quer isso. A pessoa quer contar a história. Somos pessoas comuns. Nós não somos profissionais da área de saúde, mas nós entendemos que pessoas comuns podem estar disponíveis para outras pessoas comuns. É que nesta hora a gente, como voluntário, se resguarda a, aquela vontade que tem de, às vezes, falar tudo que a gente pensa, falar das nossas verdades, e a gente fica quieto um pouco, deixando o outro falar. É a hora dele falar, não é a nossa. E existe uma capacitação, ou voluntário do se viver torna-se voluntário, e sempre através de um processo de um curso e de, uma, de algumas reuniões de treinamento. Aqueles interessados podem... Entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br, existe um link chamado voluntário, ele escolhe, ele fala assim, eu quero me tornar voluntário, meu nome é tal, é, eu sou de tal cidade, meu telefone é esse. E aí a gente se compromete a ligar de volta, avisando quando será o próximo curso. Em Santos o próximo curso acontece em Março. Pode discar 188, o telefone é gratuito. Pode acessar o site cvb.org.br. ele pode escolher, por exemplo, escrever uma carta, um e-mail, ou conversar no chat, que é uma sala de bate-papo com um voluntário conversando com uma pessoa, em tempo real, pelo tempo que a conversa tiver que durar.